A prestação de contas do candidato titular engloba a prestação de contas do candidato a vice. É uma única prestação de contas envolvendo os dois candidatos. Ambos podem arrecadar e gastar dentro das regras da legislação e com toda a movimentação financeira feita na conta bancária de campanha e no caso dos fundos públicos, cada um em sua conta. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.